Tetê! Tetê! Tetetê! Tô adentrando o servidor. Meu Deus, isso foi bem sensual. Tô adentrando, Felps, tô adentrando, Felps. Tô adentrando, Felps. Adentra! Tô adentrando, tô adentrando, Felps! Eu e o Felps, eu tô gravando com o Selbit. Ao mesmo tempo? Exato! Então se você quiser ver o vídeo. Eita, peraí, porra, calma, vamos com calma aí. Ô porra, peraí! Primeiro de tudo! Eu e o Felps gravamos na mesma visão, mas com edição diferente. Então clica aí pra ir pro vídeo do Felps, porque é uma. Puta vida. Puta vida! Clica aí pra ir pro vídeo do Felps e, segundo recadinho, a página do Facebook do canal está de volta, está de volta com força. Então clica aí, eu acho, na verdade, vai estar na descrição pra você clicar e ir lá curtir os milhares de posts magníficos do canal. E agora vamos continuar. Agora, desculpem por esse comecinho não acontece muitas vezes, só são avisos rápidos E agora vamos para o vídeo Pra todo mundo Caramba. que tá com as inimigas, vida louca prospera É bem assim a música É né, não, essa, é, versão, essa assim. é a versão 2 da música Cala a boca, pê. ninguém tá falando Caralho, pera aí Eita por que isso? Foi para achou o um comportamento secreto Credito em Deus, faço ele de escudo Satanás mexendo uma caixa agora, meu Deus Satanás. Se aqui é... Ah, ah, ah, ah, ah. Deus, calma, calma meu Deus que porra do céu! Essa? Que porra é essa? Ai, caralho! Ah! Ah! Ah! Não sei o que é Eita, nós! O que aconteceu? Cara? Eu não sei o que a aconteceu! A coisa. Eu tava pensando <risos> um na armadilha e explodiu o céu pra ele dar a pica pra Caralho! É, é, é o caminho africano esse? Ah! Meu Deus do Você céu! Eu não sei essa música <risos> Não, a melhor. Cala a boca, cala a boca! A melhor música é a Talibã Song! Aê, aê, aê, aê, aê! Ai ai, ai ai Ok, começamos bem já Marque, sente, sente na cadeira do presidente Pô, tá oh, não bate em mim Tá louco, velho Meu Deus Eita, porra Meu Deus Algo está errado aqui nessa casa Desço. Meu Deus Alguém morreu, alguém morreu Felps Eu tô Felps. aqui Tá Oi Springles. É, ele morreu Quem? Felps, cadê você, Selbit? Tô aqui Tô procurando vocês CARALHO! A... O quê? Mano, vem Você da sala do presidente e tava oficina aqui, Mano, olha isso! Meu quanto sangue na parte! <risos> Caralho, Deus. velho! Vamos Eu não sei três. o que aconteceu aqui, vai, vai. mano! <risos>